Let's party. Round one. Fight. E aí, pessoal, aqui é a Paloma. Estou jogando nas rankeadas, enfrentando o Zeco. O Zeco é um personagem legal. Ele muda, né? Ele fica velho, ele fica novo. Agora ele mudou para a parte nova. A jogabilidade quando tá novo É ter que ficar Perto Eu estou percebendo que ele tá dando Muito back dash Dash E agarrão Preciso ficar esperto nesse agarrão dele Eu vou destruir anything que vem Do meu país Tô levando ele pro canto Pra começar Fica esperto não Poxa vida, esse cara só faz isso Calma lá <risos> Nossa, <risos> véio, como não pegou <risos> Mas, Também ele dá dois passitos pra, pra trás Fica difícil Outra agarrão, Calma aí. E o meu soquinho não tá pegando, né? Forte. Esse final. Vou colocar ele lá pro canto. Pra começar o castigo dele. Tá me tirando. Fazendo isso toda hora. Tá quieto. Tá, Doriá. Eu treinando o meu golpe Não, e pior que com os dois Personagens que ele fica, né Ele fica fazendo a mesma jogada E não tá trás Eu vou dar um castigo nele Vamos lá, deixar ele aqui nesse canto começou o desespero olha lá já vai dando um passito para poder me agarrar aí para era para você ter ficado lá olha minha mãozinha não serviu de nada ali viu Poxa, vai agarrar de novo Tudo isso pra. Ah, ué. Agora foi. <risos> a minha mãozinha pegou ali. Eu vou te ensinar. Fica lá. Bota a mão na cabeça que vai começar o castigo dele. Tá quieto. Meu, acabar com essa palhaçada. Uh! Tchau, vai beber um pouquinho. <risos> e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E comentem aí embaixo outros jogos que vocês queiram que eu jogue. Tchau.